Você dobra ela, a folha, faz esse coxo, dobra o fundo dela, segura na mão assim, assim, ah. fazendo segurando, segurando essa pontinha. Aqui. Tá. Estou aprendendo. Isso. A Fazer tomar a, a água na natureza. Na natureza. Agora fica de lado Agora isso. Agora fica de lado. Abre que, que ela vai entrar isso. Já entrou. Não, entrou um pouquinho você colocou o dedo. Aí. Aí isso por uma primeira vez está ótimo tá agora é o é Pierre agora é por Pierre. uma primeira vez você é...